Para muitas mulheres, o orgasmo é uma parte importante da relação sexual e da masturbação. Para isso, é necessário um ambiente descontraído e íntimo para que a excitação sexual ocorra. Durante a excitação sexual, a vagina fica úmida e o fluxo do sangue aumenta. A vagina fica com uma cor mais escura e o clitóris aumenta. Os lábios abrem e viram para fora. O útero e o colo do útero são puxados para cima e para trás até o pelvis. Isto faz com que a vagina fique mais longa. Os batimentos cardíacos, a respiração e a temperatura do corpo aumentam. O suor também ocorre. Além disso, a pele adquire um brilho e os seios incham. Os mamilos ficam endurecidos. Em algumas mulheres, a cor do rosto, do pescoço e do peito torna-se avermelhada. O clitóris desempenha um papel importante na obtenção de um orgasmo. Na maioria das vezes, um orgasmo só pode ser alcançado através da estimulação direta do clitóris. Isso pode ser feito com a mão, boca, vibrador e o pênis. A penetração da vagina causa com que a vagina se torne mais estreita, o que resulta em uma estimulação maior da parede vaginal e do clitóris. Um orgasmo acontece no ápice da excitação. A parte inferior da vagina, a parede vaginal, o útero e os esfíncteres ao redor do ânus e da uretra contraem-se com força e ritmicamente. Essas contrações duram de um a alguns segundos. As contrações iniciais são mais intensas e depois o intervalo aumenta progressivamente. No geral, uma mulher pode ter aproximadamente de 10 a 15 contrações, as quais duram de segundos a um minuto. Durante o clímax sexual, pode ocorrer um suor intenso, calafrios e contrações musculares nas mãos e nos pés. Algumas mulheres fazem gemidos como expressão de prazer. Depois do orgasmo, predomina uma sensação de relaxamento. Um orgasmo é uma experiência muito pessoal, com ou sem um parceiro. Algumas mulheres preferem ficar sozinhas após o orgasmo. Outras ainda estão tão excitadas que elas podem ter outro orgasmo. Isto é chamado de orgasmo múltiplo.